Em caso de emergência, o trabalhador tem direito a adiantamento do salário? A juíza Eliane Xavier responde. No estúdio, a jornalista Soraya Lima comenta sobre o comportamento nas redes sociais. Veja isso e muito mais agora no Trabalho em Revista. O livro Foi Assim, Vidas, Olhares e Personagens por Trás dos Processos Trabalhistas em Mato Grosso, venceu o Prêmio Nacional de Comunicação e Justiça de 2018 na categoria Publicação Especial. Lançado em dezembro do ano passado, em comemoração aos 25 anos do Tribunal, a obra ainda garantiu o segundo lugar na categoria Geral. Quem poderia pensar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 E no quadro É Direito de hoje, a juíza Eliane Xavier responde à dúvida de um trabalhador que quer saber se, em caso de emergência, poderá pedir o adiantamento do salário. Ele também quer saber se existe alguma lei permitindo que o valor seja descontado direto da folha de pagamento. Meu nome é Omenes. Eu queria saber se eu posso ter um adiantamento de salário em caso de uma emergência.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 a jornalista e consultora em mídias sociais Soraya Lima explica os cuidados na hora de usar as redes sociais para não fechar as portas no mercado de trabalho. Então, não saia daí, que é um instante só.